E aí, gurizada, agora mais um vídeo, lá. Né? Como a recodificação cerebral pode ajudar você a aumentar a sua consciência, tá? Então vamos nessa. Eu era apaixonado pelas corridas de Fórmula 1, na época do Ayrton Senna. Acordava de madrugada, como milhares de brasileiros, para ver a corrida do Ayrton Senna. Um dia me perguntei. Como é que ele pode dirigir com tanta perfeição? A resposta: treinamento, treinamento. Ele ficava horas e horas treinando. Com isso, ele recodificou seu cérebro para atingir o que ele mais desejava: vencer as corridas e se tornar um campeão mundial. Ele conseguiu vitórias incríveis como resultado dos seus treinamentos mentais. Assim. É para todos os atletas de alto nível, horas e horas e horas treinando. Ninguém nasceu atleta. Você se forma atleta através de muito esforço, treinamento e treinamento e treinamento cerebral e físico, etc. Mas é treinamento. Nós nascemos com uma programação cerebral pronta. Vamos crescendo e programando a nossa máquina cerebral de acordo com os acontecimentos que se apresentam. E com isso... Nós vamos formando as nossas verdades internas. Muitas crenças limitantes. E o cérebro vai acreditando, pois ele não questiona absolutamente nada. Ele aceita tudo. A resposta é do que você programou a ele. Por exemplo, se você tem medo de dirigir, o que pode ter acontecido? Talvez se os pais estivessem fazendo uma viagem, a mamãe estava grávida de você, de repente um acidente... A mãe levou um enorme um susto, porque estava grávida, e a sua mente criou um medo de dirigir. Automaticamente, essa emoção foi para você. É um exemplo simples. Outro exemplo, eu passei pelo seminário, fui estudante a padre, lá me disseram que quem tinha muito dinheiro não entrava nos céus, ia para o inferno. Eu saí do seminário e tive problemas sérios com relação ao dinheiro. Somente conseguia a prosperidade depois que eu ressignifiquei a crença limitante com a ajuda de um profissional. É assunto para outro vídeo, ok? Agora, se eu não buscar ajuda para identificar as minhas crenças limitantes, limpar os traumas, eu vou ser a repetição viciada de velhas memórias, do passado. E o meu torturador de hoje é o que sobrou de ontem. Para eu ter sucesso pleno, uma vida de qualidade, saúde perfeita, ser um cidadão equilibrado, eu preciso ter uma consciência cada vez mais expandida. Como que eu vou conseguir isso? Recodificando a sua programação cerebral, dando a ele uma nova programação, um novo processo, uma nova rotina. Ele é obediente totalmente. Por isso, às vezes, eu preciso, com a ajuda de um profissional, ressignificar crenças limitantes, inserir novos hábitos e assumir o comando da minha vida. Essa recodificação cerebral é o caminho para a expansão da consciência e o mecanismo para definir quem sou eu. Consequentemente, assumir o verdadeiro comando da minha vida. Olha só, a consciência não é algo pronto que recebemos quando nascemos. A sua formatação é feita durante as nossas ações que estão ligadas à nossa programação cerebral. Lembrando que o subconsciente comanda 95% das nossas ações. Portanto, a recodificação cerebral é destruir internamente o que não se deseja mais e construir um novo processo interno que eu desejo. Recodificação cerebral é ensinar a máquina cerebral o novo caminho, o novo processo, é dizer realmente quem você é, o que você deseja para a sua vida. Ele vai te obedecer. Simplesmente repete o que você ordenar para o bem ou para o mal. Ele não faz a separação, ele simplesmente executa as suas ordens. Eu quero lembrar que ninguém está condenado a nada. Mas é preciso despertar para a possibilidade e a decisão sempre será sua. Não importa o que você fez até agora, mas sim a determinação, o desejo de fazer uma nova consciência e com amorosidade. Assim, a recodificação cerebral, você pode aos poucos alterando os seus programas internos e automaticamente a sua consciência irá agradecer. Vai assumir o comando da sua vida, vai ter tudo diante de você, o que você desejar, vai fazer com leveza e vai se tornar um verdadeiro gigante, um verdadeiro campeão, um grande vencedor, uma grande vencedora, que foi assim que eu, com 50 anos, recomecei tudo novamente a minha vida. Bem, como você ficou até o final, vou te dar um presente, para começar a recodificar o seu processo interno maravilhoso. Estou cada dia melhor. É o manta que eu criei. Eu repito a todo momento, todos os dias. Isso está me ajudando muito e vai ajudar você. Então, se perguntarem para você, e aí, como é que você está? Diga, estou cada dia melhor. Não estando feliz ou estando triste, repita, estou cada dia melhor. E, aos poucos, o cérebro vai aceitando isso de verdade. E vibre com isso. Né? Gostou? Dê um like Faça um comentário, assine meu canal no YouTube ou me acompanhe no Instagram. Peguem o link desse vídeo e envie para 5, 10 amigas e amigos, e eles vão agradecer essa tua atitude de amorosidade. Um abraço carinhoso e Namaskar.